Então, galera, agora nós vamos fazer o corte bebê. Preste muita atenção. Então, olha só. Primeira coisa que nós vamos fazer é marcar o corte bebê. Então, vou marcar ele passando aqui pela porta, por essa parede, olhando essa janela com a indicação para cá. Então, como que é que funciona o corte? Traço, longo, ponto. Traço, longo, ponto. Traço, longo, ponto. Traço, longo, ponto. Traço, longo, ponto. Traço, longo, ponto. Traço, longo. Ponto. Traço, longo. Então, está aqui a indicação do corte. Vou colocar a letra B. Então, se eu coloquei a letra para o lado de cima, quer dizer que eu estou olhando... Para esse lado. Então, eu vejo esse corte, a, pa a parede de 25. Vejo aqui a janela, esse pedaço, passa pela altura da porta, esse nível e a outra parede. Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, tudo vai começar pela linha... De terra, certo? Então vou inverter aqui ó, para a gente poder ter a linha de terra aqui ó, vou fazer aqui do lado, certo? Tracei, é, vou utilizar essa lapiseira aqui ó, de uma forma mais leve para poder traçar então a linha de terra. E vou traçar também uma linha auxiliar na vertical. Certo? A partir daí, eu vou colocar as medidas. Então, se eu tô, estou olhando para cá, ó, essa minha janela está à esquerda do observador. Né? Então, ela vem logo aqui. Então, eu meço. Ó, essa parede interna ela tem 20. Vou lá e vou marcar. 20 nessa minha linha auxiliar. Depois, eu sei que a distância da janela é 2 metros. Vem aqui e marco 2 metros. Aí eu tenho essa parede, tá com 1,80m. Um Vem aqui, marco essa distância de 1,80m. Um e, e eu sei que a parede aqui, ó, dessa porta, tem 15 metros. E depois nós sabemos aqui ó, então 15, aqui 1,80 e 25. Então 1,80 novamente e 25. Então esse meu corte BB ele vai terminar aqui. Ó. Vou traçar todas as linhas. Com a força de uma linha de eixo. Essa lapiseira que eu estou utilizando, apesar dela ser mais grossa, ela está com um grafite H. Então o que, que acontece? Eu consigo fazer um traço mais fino e um pouco mais leve. Então, tracei todas as linhas. Aí agora eu sei o quê? Quem é essa janela. Eu tenho aqui, ó. Vou marcar os níveis. Então, eu tenho, a partir da linha de terra, eu tenho 10 do primeiro piso, eu tenho 10 do nível da casa, e depois eu tenho 3 metros do pé direito e 15 da laje. Então, é isso. Ó. Traçando em forma de eixo, então bem leve, não estou reforçando ainda, não, só para que eu tenha a marcação das, das distâncias. Você tem que fazer com bastante calma, porque para que o seu desenho não fique sujo. Então aqui ó, é onde vai surgir o meu corte bebê. Marquei todas as medidas na vertical e na horizontal. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou reforçar esse desenho. Não é isso? Então, marquei 10. A partir daqui eu tenho... Vamos lá. 1,10m de peitoril. um metro de janela, é isso. Então aqui eu tenho a janela. Eu vou traçar. Bom. Eixo, e vou marcar aqui também a altura da minha porta, porque eu estou passando pela porta a dois e dez. Então, agora, eu vou reforçar o meu corte. Essa parede... Até a linha de terra, essa até o primeiro piso, idem para essa, essa até o piso no nível da casa. Essa até o nível da casa. E essa que ficou faltando marcar, que é a de 25. e de Até na linha de terra. Aí eu vou ter as linhas horizontais. Ó. E marco a porta. Vou reforçar um pouquinho aqui a janela. Laje minha linha de cima, e por final, a minha linha de terra e a linha do piso aqui de baixo. Esse é o corte BB. E a porta aqui. Então, a janela, a porta, o desnível e a linha de tempo. Essa porta, essa janela, parede. esse aqui é o corte BB. B. Ok? Então tá aí o desenho com as plantas baixas, o corte A e o corte B. Mais para frente nós vamos estudar como fazer o preenchimento do que é sódio para poder indicar os materiais. E a platibanda para poder indicar o telhado. Ok? Boa sorte. Nos encontramos semana que vem. Tchau, tchau.